Uh, melhora o texto para ser mais eficaz para vendas deste URL. Isto podem usar para uma landing page, uma página de uma loja online, uh, o, que, o que desejarem, um texto do e-mail que vocês vão enviar, podem dar o URL do link da, da, da campanha de e-mail ou o próprio texto que redigiram portanto ele está a refazer o texto para algo que ele acha que é mais eficaz para vendas e portanto pode-se analisar aqui uh, o que é que queremos melhorar olha uma outra ideia que me estou a lembrar agora uh, embora tenha na lista, na lista dos prontos no documento mais no final, cria um FAQ deste curso portanto para ele criar uma lista de questões frequentes que é normal colocar numa landing page ou num pdf uh, para ele Criar a lista de questões frequentes. Isto até é bom para a SEO, para -se utilizar aqui o, o, as normas do schema do Google, para quando há uma pergunta que alguém faz no Google, em que o próprio Google responde, chama-se o resultado zero, essa informação é, é, é retirada de sites que têm perguntas e respostas que cumprem o schema, a organização do schema.